Olá amigos da revista Biblio, hoje eu estou aqui com o Valney Canônica, que é o idealizador do Clube de Leitura Quindim. Valney, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para começar, você pode contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia do Clube de Leitura Quindim, como é que está essa empreitada aí? Então tá, eu que agradeço, o Quindim agradece também. E para a gente é um orgulho estar aqui falando para a revista Biblio, da qual a gente tem o maior carinho pela importância do trabalho que é da revista, de vocês, da biblioteca pública, comunitária, escolar, do bibliotecário. Então, o Quindim, ele nasceu do desejo, ele é, tem um clube de leitura, mas tem algo que é maior, que é um centro de leitura. né? O centro de leitura Quindim, onde tem uma biblioteca, de literatura infantil e juvenil, de referência de livros do mundo inteiro. Fica lá em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Minha Cidade Natal. E tem formação, a gente faz várias ações do, uh, no Brasil e fora do Brasil, e tem um clube de assinatura. Por que um clube de assinatura? Porque a gente queria que a literatura de qualidade, a, a literatura que fosse importante, que é formadora do leitor, chegasse na mão de todas as crianças brasileiras. E a gente tem um sério problema no Brasil, né, que é de distribuição de livros, de falta de bibliotecas, de falta de livrarias. Então, com o clube de leitura quindim o que a gente quis é que esses livros que são escolhidos por especialistas temos dois bibliotecários escolhendo professores pedagogos escritores ilustradores pessoas que trabalham na, na promoção da leitura escolham esses livros que foram livros importantes e que sejam formadores de leitores para que as crianças recebam em suas casas né recebe embrulhado de presente com uma embalagem linda da ilustradora Mariana Massarani, né, que fez várias versões do Quindim. Então a criança recebe essa correspondência. Imagina o bacana para uma criança receber a sua primeira correspondência, né, com seu nome lá, na etiquetinha, tudo muito bonitinho. E aí abre esse pacote o que é? livros então essa questão que também é muito importante a gente discutir no brasil que o livro é um objeto de presente né a gente fica às vezes trabalhando o livro porque o livro é para educa é, educação o livro às vezes até é vendido uma imagem que pode ser chato para criança e muito pelo contrário a gente tem que desmistificar isso e fazer com que o livro esteja na casa das pessoas o, o acesso ao livro né? A importância do acesso ao livro em qualquer lugar. A criança tem que esbarrar pelo livro. Né? A criança entra pela biblioteca e vê vários livros expostos, e tem acesso, e pega, e pode cheirar, e pode morder também. Né? A criança pode morder o livro bibliotecário. Porque o livro é justamente isso. Ele é um objeto que precisa criar afetividade, relação com o leitor. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado fortemente com o Clube de Leitura Quindim. Vocês também estão lançando uma campanha agora do Dia Internacional da Mulher. Né? Como é que está essa campanha? Como é que surgiu essa ideia? Então, a, a mulher... Né? é a principal uh, é a figura que mais contribui que mais faz a promoção da leitura que mais contribui na educação é a pessoa que mais se dedica seja a educação dos seus filhos mas que principalmente durante a noite no ato de ler e tudo isso isso a gente precisa mudar, os homens precisam vir junto com as mulheres porque a gente precisa mudar segundo a, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, né? a, a mulher é a figura mais influenciadora na hora da leitura, então como a gente está no mês da mulher, no dia 8 de março, que é o dia internacional da mulher, o Quindim fez o quê? escolheu junto com o seu conselho curador que tem várias mulheres eh, super importantes empoderadas tipo adriana colcanhoto marina colassante ninfa Parreiras, maria das graças castro várias pessoas várias mulheres e a gente escolheu todos os livros que são escritos por mulheres por, por autoras brasileiras e principalmente também livros que trazem personagens femininos muito importantes como a moça Tesselam, Bia Bisabel, Malala, a menina que queria ir para a escola... Uh, a vida íntima de Clarice uh, a, mentira, a vida íntima de Laura da Clarice Lispector então todas uh, histórias, universo feminino importante né, a gente precisa disso, infelizmente a gente ainda precisa dessa questão de apoderar, dessa questão de trazer, porque o universo da literatura, principalmente o universo adulto, ele é um universo mais de escritores é um universo mais fechado um universo mais machista e a gente quer é desmistificar já no infantil a gente tem essas mulheres maravilhosas, escritoras maravilhosas levando literatura de qualidade. O o livro a própria leitura é um, é um fator importante na formação do cidadão, até para das crianças como você está colocando. Infelizmente no Rio de Janeiro a gente vive uma crise que você está, todo mundo está acompanhando, né, que está afetando as Batacas Parque, que estão fechados, um grande projeto de leitura. Você fez parte da, da então diretoria do livro Leitura de Literaturas e Bibliotecas. Né? Como é que foi esse processo? Como é que você avalia esse processo? E o que motivou a sua, a sua saída? E qual foi essa experiência que você viveu lá? Bom, a minha saída tem a ver com uma mudança de gestão, uma mudança de projeto. né? Eu até tentei ficar um, um, algum período para ver, para sentir qual seria, qual seria esse projeto desse então governo, para porque eu acho que é importante a gente entender que trabalhar com literatura é resistência. No Brasil, trabalhar com literatura é resistência. Então, a gente precisa estar em todos os lugares, uh, atuando em todos os lugares, independente de governos, porque a gente precisa resistir. Porque o que está por trás de tudo isso é um projeto, para mim é uma luta de vida, que é fazer do Brasil um país mais leitores. E não dá para abandonar o barco e largar só porque mudou o governo. Mas o que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, eu acompanhei todo o processo das bibliotecas parques, acompanhei, uh, levei, quando eu estava no Instituto CEA, vários professores para conhecer o sistema de bibliotecas parques da Colômbia, né, de Bogotá e Medellín, para entender esse sistema. Acho que o a gente ainda não conseguiu criar equipamentos como bibliotecas. biblioteca é o maior e o melhor equipamento cultural que existe no Brasil. Isso é muito importante a gente saber e isso é muito importante a gente falar para que não só os gestores públicos, políticos, mas também quem faz a promoção da leitura encare esta realidade. O lugar mais democrático para fazer a promoção da leitura, para dar acesso ao conhecimento e à literatura, é a biblioteca. Seja ela pública, seja ela comunitária, seja ela escolar, universitária. Então, eu acho que o que acontece no Rio de Janeiro e o que acontece no Brasil inteiro se chama má gestão. Não é falta de recurso financeiro. Não podemos mais uh, ficar calados e deixar que a primeira coisa que se corte quando se muda ou porque está uma crise financeira, econômica, é a parte da cultura. Isso se chama má gestão. Porque temos recursos suficientes para ter secretarias municipais de cultura, secretarias estaduais de cultura, ministério da cultura e, melhor, bibliotecas espalhadas por todo o país, e bibliotecas em boas condições, com bibliotecários atuando, porque é balela. Eu estive já uh, in, na gestão pública, seja no Ministério da Cultura, seja na Secretaria de Cultura de Caxias do Sul, e o, o que acontece na área cultural uh, é má gestão. E não é mais gestão só de quem está na, presidindo, seja ministro, seja secretário, é má gestão de... É, governo, de prefeito, é uma gestão de presidente, porque não consegue enxergar a cultura como um diferencial, e mais que isso, a cultura como na sua parte econômica, a cultura como formadora de uma sociedade, mas na sua parte econômica. Um real investido em cultura... É, tem de retorno R$ 7,00, significa assim, a gente tem um mercado econômico-cultural muito importante e as pessoas querem consumir cultura. E as bibliotecas-parques do Rio de Janeiro, eu lembro desde o momento que a Vera Sabóia, uma grande guerreira, a Verinha Schroeder, que, que tocaram esse projeto, que o que estava uh, faltando aí é encontrar um engajamento, um comprometimento do poder público. É importante o gestor público entender, os políticos entenderem que eles estão nesse lugar de gestão pública e precisam valorizar o que é o bem comum. O... É impossível a gente ter uh, gestores públicos que não entendam o seu papel como uh, fomentador da cultura e mais que isso, como alguém que vai ter uma passagem muito breve nesse espaço e que precisa criar políticas de Estado e não políticas de gestão, políticas de partido, políticas de administração políticas de Estado enquanto o Brasil não for visto como um Estado, a gente não tiver leis, não tiver gestores comprometidos a gente vai sofrer isso não só nas bibliotecas parques, mas nas bibliotecas em cada município então eu acho que a sociedade civil tem um papel muito importante de fazer esse controle social, de fazer essa cobrança quando eu estava no Ministério da Cultura, eu adorava receber. Hoje, a gente está num governo que parece que ouvir, tiver, se tem alguém reclamando, uh, ele fica incomodado. Ora, essa gente... A, o gestor público está aí para ouvir. Ouvir as coisas boas, ouvir as coisas ruins e trabalhar tanto com as coisas boas quanto com as coisas ruins. Para finalizar, Vão Ney, março é o um mês do bibliotecário, qual a mensagem que você deixa para todos os bibliotecários do Brasil? Então, eu tenho o maior carinho por bibliotecário, eu acho que um dia eu vou conseguir também fazer biblioteconomia, porque primeiro que eu acho que é um universo né, que esse bibliotecário lida, é um universo de, de informação, de comunicação, de conhecimento. Então o que eu quero dizer a todos os bibliotecários, do fundo do meu coração, em todos os lugares que eu estiver, estarei trabalhando em prol dos bibliotecários, em prol das bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, universitárias, porque este trabalho que... Cada bibliotecário faz. Este trabalho de dar acesso ao livro, ao conhecimento, é o trabalho que vai poder mudar o Brasil. Então, está na, muito na mão do bibliotecário, está muito na mão do, do, do professor, do formador de leitores, este papel. Então, de coração, queria desejar uma feliz data para vocês. Queria dizer que sempre podem contar com o Quindim, o centro de leitura, o clube de leitura e comigo, porque a bandeira de vocês, não tenha dúvida, é também a minha bandeira e que eu quero que todas as bibliotecas tenham, não um bibliotecário, muitos bibliotecários.